Olá pessoal, estou aqui fazendo um tutorial bem rapidinho sobre como upar ou carregar um vídeo no YouTube, certo? Então, o primeiro passo, eu vou lá para o meu navegador, vamos supor então, supondo que eu já tenho o vídeo gravado, tá? E eu apenas desejo disponibilizar, eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo sobre uh, as configurações que eu tenho que fazer lá para preparar meu canal, tá? Então, se você tem uma conta no Google, eu vou digitar lá em cima já, youtube.com. Então, se você tem uma conta no Google, provavelmente você já tem um canal ativo. Todo desconfigurado, mas tem. Tem um lugar para hospedar vídeos. Veja que o meu já, já se logou automaticamente aqui. Se não estiver logado, faça o login, ok? Se estiver logado na conta correta, eu não preciso nem entrar. Veja se eu clicar aqui, tem a opção em seu canal eu posso ir lá para o meu canal, mas eu não preciso nem entrar no canal para upar, para fazer o carregamento do vídeo, basta clicar nessa câmerazinha, com o um sinalzinho de mais, clicando aqui tem duas opções, enviar vídeo ou transmitir ao vivo, então, se eu quiser fazer uma transmissão ao vivo também é por aqui, mas eu vou em enviar vídeo, clicando em enviar vídeo, vai abrir uma janela auxiliar, então aí tem duas maneiras de eu carregar um vídeo, como qualquer outro lugar na internet a gente está acostumado, ou eu posso arrastar direto, ó, eu vou lá na pastinha onde está meu vídeo, arrasto, só largo aqui, ou, não vou fazer esse jeito, ó, ou eu vou selecionar arquivo, e aí eu vou buscar lá nas minhas pastinhas, onde eu salvei, coloquei a área de trabalho, eu vou colocar um exemplo simples aqui, bem pequeno, veja que ele tem só 2 MB, então o carregamento vai ser quase que imediato, ó, porque o carregamento do, do YouTube, ele é bem eficiente, tá, ele carrega bem rápido. Claro que vai variar de acordo com a internet de cada um, mas de uma forma geral ele faz o processamento bem rápido. Chegando nessa janela, ele já está processando, tá? O vídeo já está sendo carregado. O que é indispensável, tá? Um título é importante. Um título. Vou colocar aqui título teste. E, e uma descrição do vídeo. Eu vejo que eu salvei já por padrão a minha descrição. Então ele vai ficar. Oh, veja que ele já carregou, tá pronto, viram como foi rápido mas é que era um vídeo muito pequeno então ele, ele já, essa, esse preenchimento automático aqui é uma configuração que eu posso fazer mas naturalmente ele está em branco tá? eu posso escolher uma capinha para o meu vídeo, né? ele escolhe automaticamente do vídeo, ele sugere algumas mas o jeito mais bonito, mais legal é você fazer um desenho separadamente e pode fazer o upload aqui se quiser colocar em alguma playlist aqui um aspecto uh, importante né? ele pergunta se é um vídeo se esse vídeo é para criança ou não é, normalmente a gente deixa marcado sempre em não porque marcar que é um vídeo para criança então isso implica em vários requisitos porque ele fica disponibilizado no YouTube Kids mas não é o nosso caso aqui tá E aí posso colocar tags esses elementos do vídeo não é necessário mexer, tá? é para mim adicionar telas finais ou cards. E a visibilidade aqui é importante. tá? A visibilidade eu vou marcar como privado, não listado ou público. Privado somente eu tenho acesso, não listado. É quando eu quero distribuir esse vídeo para um número limitado de pessoas, somente quem tiver o link acessa e público todos têm acesso. Tá? Eu vou deixar como não listado porque ele é só um vídeo teste. Ok, eu posso programar para quando ele vai ficar no ar. Esse link que aparece aqui já é o link de acesso deste meu vídeo. Eu posso clicar aqui em copiar link do vídeo e ele vai estar copiado na minha área de transferência. Posso colar lá no WhatsApp, onde eu quiser, que é o link desse meu vídeo. Ao clicar em salvar, tá tudo pronto. tá? Se o vídeo é grande, ele demora um pouquinho, ele fica processando. Aqui já aparece para eu compartilhar, porque ele já está pronto, é um vídeo muito pequeno. Eu posso... ó, vídeo publicado. Ele já não está a ser publicado, ele já está pronto. Posso fechar isso e ele vai aparecer na minha lista de vídeos enviados. Eu tenho vários envios, mas ele aparece aqui por último, eu posso voltar a editar, mas já está pronto. Veja que ele aparece como não listado, mas o link eu posso acessar daquele local, certo? Não vou entrar em pormenores para não complicar, mas fazendo isso já é o suficiente para ele estar hospedado na sua conta do YouTube. Falou? Então tá, até mais. Qualquer coisa, posta comentário aí ou me pergunta.